Fica o teu telefone. Mais uma, cara. <risos> Por favor. Última batalha, hein, galera. Ou pegamos o Master ou ficamos chupando o dedo. Um oponente muito fraco, componente um muito noob, por favor. Tudo que eu quero é uma equipe pega. Sem meta, sem meta. Só Pokémon bebê. Equipe de Eve. Equipe de Evolution, por favor, por favor. Só pokémon bebê, sem pokémon paradoxo Tem esses pokémon aí chato Tem Flutermane Vamos Equipe com quatro pokémon só Por favor, por favor Sem Didi, sem Dondonzo Por favor, não me deixa lutar contra um Dondonzo Equipe sem Dondonzo, por favor Sem Dondonzo, sem Dondonzo Achou se a equipe tiver Dondonzo, eu dou rage e já era. Acabou a live. Ai, não tem Dondonzo, cara. A equipe é meio pepeguinha, cara. A equipe é pepeguinha. A esperança tá no ar. Love is in the dia! Eu levei a Fluttermane, cara, mas eu podia ter levado a minha ascarada. Flutter tá bom. Fluttermane eu consigo pegar o Cerulite de boa. Abri bem. Abri bem a partida. Essa porra desse bicho tem spore, né? Nossa, o Hit -wave, será que vai fazer efeito? Cara, eu vou com sangue nos olhos pra cima dele. Fake out no flame esse fake out e de logo depois do telão, flame utilizar o golpe é muito lindo, cara. tal do item que eu botei o overflow, o cara dá o fake out, não entende. <risos> A equipe dele tá ficando pepeguíssima. Tomei. Devia ter soltado teu wind, cara. Olha o ice spinner aí. Oh my god, que besteira. Sempre tem que soltar o teu indie, cara. Teu indi é a primeira coisa do cidadão. Ok, vai ser mais rápido. Se vai, a gente leva, né? E vamos. Ainda temos chance, galera. Não estamos perdidos. Holy fuck Holy fuck! O cara este desoprar fogo A Dozni quase me fodeu. A gente tirou muito dele. Vai Swing. oh my fucking god. Back Calibur Tank 4. Vai Glaive Rush. Faz alguma parada, Glaive Rush. Se, se fizer a gente tem muita chance. Leva, leva. Levamos o Cerulek. Nossa, a gente tem muita chance. Cara, será que eu terasterizo pra água? Vou ter asterizar não. Vou dar um glaive rush na cara dele. Ai meu Deus, tanquei! Caraca, moleque, minha bola entrou, cara! Nossa, gente, que capa! Mano, por um filho! A gente derrotou o Miguel! Caraca, mano. Ganhamos. Pegamos o Master. Que partida foi essa, cara? Se eu tera ali, ele ia me dar o Freeze Dry. O Freeze Dry dá super efetivo em Pokémon de água. Eu só resisti porque eu tava com o tipo gelo. Só que eu fiquei nessa dúvida. Eu tomo o super efetivo do freeze-dry de água? Ou o meu tipo dragão ia tomar um super efetivo também? Eu tava com medo disso. Tomou, né? Meio que tomou. Mas... You tier has rising to master ball tier voltamos a mestre galera é a Iris no mundial <risos> não utilizei o, o Terra estamos em 20.831 caraca nunca tive numa posição tão boa sou 20 mil do mundo respeita respeito pai